Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Exatamente. E é por isso que é uma maravilha emagrecer. Dá mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber, dentro de uma moto. Essas é a vantagens de emagrecimento fácil.